Sou Abílio Ferreira, escritor, e começo a minha leitura da cidade de São Paulo, o meu percurso, aqui pelo Largo da Memória. Hoje, 20 de setembro de 2020, nós vamos realizar o terceiro cortejo em memória de Chaguinhas. Chaguinhas foi executado, condenado, executado na Forca, no dia 20 de setembro de 1821, no contexto das guerras da independência do Brasil. O meu ponto de partida, para entender a cidade de São Paulo, é esse lugar aqui, a região do Piques, que tem como principal referência o Largo da Memória, onde nós estamos, o Obelisco do Piques, que foi inaugurado aqui em 1814, no momento em que a cidade de São Paulo ainda era um vilarejo pobre, sem importância no cenário nacional. Então, aqui a gente vê uma cena como, desse lugar como ponto de parada, onde as mulas param para beber água e onde a população também vem buscar água para abastecer as casas. Essa população é a população que serve as famílias, portanto, a população escravizada daquele período. Então, nós vemos ali duas representantes desse segmento, duas mulheres negras que vêm buscar água, né? Uma delas conversa com um soldado imperial que está naquele momento ali encostado no chafariz numa posição de descontração, de familiaridade, de proximidade. Vemos que em todo chafariz tem uma vigilância, porque o chafariz era local de convivência, mas também local de conflito. E hoje é o terceiro cortejo porque nós inauguramos essa ação, essa atividade, em 2018, que foi um momento logo posterior a dois acontecimentos ali na Liberdade, que foi a demolição do prédio ao lado da Capela dos Aflitos e a mudança do nome da praça e da estação do metrô Liberdade. Uma maneira de, de criar uma narrativa única para um lugar que é diverso, cuja ocupação é diversa. Aqui a gente tem a sede da Ilucafro, né, que é o primeiro cursinho popular, creio que seja o pioneiro, né, o cursinho popular para a inclusão de negras e negros e, e pobres nas universidades. Né. Ele surge mais ou menos simultaneamente com a campanha pelas cotas nas universidades. Né. Na verdade, o que a gente nota é que a população paulistana continua produzindo resistência nesse lugar. No último dia 9 de setembro, foi publicado no Diário Oficial do Município o decreto que transforma o terreno ao lado da capela, onde foi demolido aquele sobrado, em utilidade pública, em área de utilidade pública, o que é o processo já de desapropriação daquele terreno. Né? É, segundo o, o, a, o prefeito anunciou para a população através da imprensa, o edital para a construção do memorial vai ser lançado ainda este mês de setembro e pretende se entregar esse memorial pronto no final de 2021. Então, é uma, uma digamos, uma, mais uma conquista do movimento, né, que desde junho de 2018 tem se organizado por meio dessas agendas de mobilização, o Cortejo Memória de Chaguinhas é uma delas, né, é, porque. Independente da, da, da criação do memorial, a gente está se organizando para fazer, para nos apropriar do, do patrimônio né, erigido pelos povos originários do Brasil e da África. Né? É, existe um patrimônio diverso e muito grande na cidade, que alguns estão sob a tutela do poder público, outros ainda não foram devidamente identificados. Mesmo aqueles que foram é, reconhecidos, é, muitos estão sem pro, é, programa de preservação ou de valorização. Então o movimento tem o objetivo de promover esse trinômio, né? reconhecimento, preservação e valorização dos, do patrimônio cultural erigido por esses povos. Música e essa região é onde se instalou, é, ao longo do século XIX, durante 100 anos, o sistema de, de criminalização e punição né, da população que contrariar, os indesejáveis do sistema colonial e escravista. Né? Então nós tínhamos aqui a Casa da Câmara e Cadeia, que os, os vereadores é que administravam a cidade, no andar de cima ficava a Câmara e no andar de baixo ficava a Cadeia. É uma estrutura presente em todas as cidades coloniais né, portuguesas. É, outra estrutura muito presente nessas cidades era a presença do Pelourinho. Né? Então Pelourinho era símbolo de poder, símbolo de que havia a presença do, do, do, do Estado representado pela coroa e pela igreja naquele momento. Então Pelourinho servia tanto como marcação administrativa, mas também de, de punição. Né? Nesse caso aqui, ele ficava ali no, lago, no atual Lago 7 de Setembro, onde ficava o Pelourinho. Então, veja, bem é, onde tinha uma capela construída por uma Irmandade Negra, né, você tinha esse sistema de, de, de punição, de, de criminalização e punição. Sistema que permanece aqui por conta da presença do, do Fórum João Mendes. Não é? Daqui, as pessoas passavam pela Igreja da Boa Morte para fazer a sua última oração, e seguiam para o Lago da Forca, aqueles que iam ser executados para é, sofrer a pena máxima lá no Lago da Liberdade. É essa a narrativa que se inicia aqui. Como vai, tudo senhor, bom? Senhor, Tenente Grúvia. Como vai, Tenente? Nós já estamos preparados aqui. Parece que quando, quando acabar a missa, que os senhores começarão a deslocar. É, essa, nós né? vamos fazer o deslocamento. Sim. Quem, vocês, quem solicitou para vocês? Você oh, sabe dizer, não? Porque é, nós não solicitamos, tá? É, a... Foi coronel, na verdade, é uma ordem de serviço, né? Foi assinado pelo nosso, pelo nosso coordenador operacional do nosso batalhão. Sim. Né? Bom dia, bom dia, tudo bem? Sim. Vocês vão ficar por aqui, né? Vamos... Porque a gente tem essa opção também de ficar... Eu pretendo ficar aqui por fora também. Esperando terminar a missa e tal, pra gente... Ah, é. <risos> é, <eu vou> esperar. <risos> Ótimo. <risos> Oi, tudo bem? Como vai? Tudo bom? Olá. Eu quero agradecer aqui a, a oportunidade né, de falar para essa comunidade. Quando a demolição do Sobrado, abriu-se a possibilidade de fazer escavações arqueológicas ali naquele terreno, né, porque já havia uma... Essa área já era identificada como uma área de interesse arqueológico. Né, porque a rota Glória-Rota 10 é uma rota usada pelos tropeiros desde o Ciclo do Ouro, né, para que levá a Santos. Então, a maior área de interesse arqueológico da cidade de São Paulo é aquela região ali. Então, nenhuma intervenção pode ser feita nessa área sem que haja uma autorização do, do Departamento do Patrimônio Histórico. Por conta da demolição do de Sobrado, houve a escavação ali e foram encontradas nós e ossadas de pessoas sepultadas ali no século XVIII. Né? século XVIII, como a gente sabe, era um século, um momento em que ainda vigia o regime escravista e o período colonial. É, então, agradeço muito a oportunidade, Tenho um, um bom fim de semana, e quem puder, nos acompanhe nesse cortejo. Obrigado, Rainha Padroeira do Brasil. Abençoe-nos, o oh Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e Espírito Santo Eu estava fazendo uma continha básica é, se, se em cada um daqueles lotes ali Que cercam, que hoje ocupam Aquele quarteirão O Agalvão Bueno, dos Estudantes da Glória Se em cada um daqueles lotes Tiver nove pessoas sepultadas, né? ali deve ter mais ou menos uns de 10 a 15 lotes ali. Ah, ótimo, obrigado. Isso aqui já foi produzida já essa é... Nós temos ali cerca de 90 pessoas sepultadas. Provavelmente poderia ser um cemitério em volta, como costumava ter em várias igrejas, não. É exatamente isso. Ali, a, o Beco dos Aflitos é aquela alameda que tem em todo o cemitério. Sim. Tem uma alameda que leva para a capela no fundo e em volta, Rua Balvão Bueno dos Estudantes da Glória, essa quadra toda era o cemitério. Sim. Então ali, se a gente fizer uma fotografia de um momento, né, foram achados nove esqueletos ali, se uma fotografia de um momento, deve ter umas 90 pessoas sepultadas num determinado momento. Mas se nós fizermos a conta o período que o cemitério funcionou, foi durante 83 anos, né, de 1775 até 1858, vamos supor que houvesse um sepultamento por mês, estou fazendo uma conta bem por baixo, numa cidade pequena e tal, né? um sepultamento por mês, é, nós teríamos cerca de 900 pessoas ao longo desses 83 anos sepultadas ali. Né? Então, é um contingente significativo da, da população. Né? Quando se, se consegue implantar a independência, os brasileiros, né, já livres de Portugal, começam a desenvolver um projeto de nação, o que nós queremos para o Brasil. E desse Brasil, desse sonho de Brasil, não fazia parte nem africanos e nem indígenas. Mas europeus, né? Num primeiro momento indígena, num primeiro momento houve uma uma valorização por isso que boa parte das dos logradouros da cidade tem nome indígena, né? Ibirapuera, Angabaú, é, né, Itororó e assim por diante. Então, em princípio havia uma coisa de valorizar o nativo, né, como para inspirar o projeto de nação. Mas um nativo que já não existia mais, só existia como símbolo, né? porque já haviam todos sido expulsos da, da região urbana, por causa da, da urbanização, ou mortos pelas doenças e tal, como nós sabemos. Né? Então havia uma inspiração indígena, mas o, concretamente era uma nação que queria ser europeia. Né? Por isso que há essa troca de nomes. Então, no lugar onde era o Pelourinho, Largo 7 de Setembro. Né? Então, por isso, esse percurso. E agora nós já vamos encaminhar para o Largo da Forca. Beleza? Vamos embora. Aqui é um ponto estratégico para gente fazer essa entrada aqui na Liberdade, porque daqui nós podemos visualizar o início do cemitério. Né? Então, aqui nós temos, nessa quadra aqui, começa o Cemitério dos Aflitos. Rua Galvão Bueno, que hoje é a rua mais movimentada do bairro da Liberdade. né? Rua dos Estudantes, que desce aqui até a Rua da Glória. Esse quarteirão é que forma o Cemitério dos Aflitos. Né? E aqui é o Largo da Forca, sem prédio, é um morro, todo mundo pode ver, apesar de ser um lugar periférico da cidade, mas é um lugar onde se marcavam as grandes, uh, aquele espetáculo que é você assistir uma execução, né, já imaginaram, né? assim como hoje o pessoal vê um corpo, né, vê um corpo para todo mundo para ver, imagina o que é assistir um enforcamento. No Haiti, uma ilha, né, Ilha de São Domingos, a, a, os, os, a, a população negra escravizada lá mataram todos os brancos e assumiram o, o poder no Haiti. Imagina o tamanho da população escravizada no Brasil, a extensão do Brasil, o que seria isso? Né? Então havia um receio muito grande de que aqui se transformasse no Haiti. Então era preciso acabar com todos os exemplos de rebeldia, de questionamento do, do regime. Daí a insistência de matar Chaguinhas. A Revolução do Haiti estava muito próxima, cerca de 20 anos, do ponto de vista de que era uma, eram elites assombradas ainda por esses acontecimentos, acontecimentos que vinham se espalhando por toda a América, né? essas lutas pela independência, essa inspiração na república, na liberdade. Por isso o nome Liberdade, porque havia um desejo de liberdade. Sou enterrado na Rua da Glória Lembre de mim se passar por aqui Sou fato oculto da tua história Mas veja, ainda estou aqui Estou enterrado na rua da glória Lembre de mim se passar por aqui Sou fato história, mas veja, ainda estou aqui, mas veja, São Paulo mesmo esse não é mais outro adeus dias e dias se foram sei, Pauliceia desvairada me acordou na foto. de outros tempos Quando a corda se rompeu Lembrança de tempos e glórios, Que um dia se quis esquecer História de negros despertos Que um dia ainda não te rever Não caia na velha armadilha Fazer poesia pra luz da cidade Se lembra e pagaram é um com sangue Pra ter liberdade Estou, estou na e... é rua da glória Vem, vem, vem se passar por aqui Estou lá na... tudo da tua história Mas deixa ainda estou